Esta cooperação Brasil-Japão, que no ano que vem completa uma década, é a prova concreta de que é possível avançar na área de tecnologia, de tecnologias da informação e da comunicação, por meio da construção conjunta de alternativas. Alternativas que estão contribuindo para a evolução do padrão ISDB-TB, presente em 18 países e que em breve atingirá mais de 640 milhões de pessoas.